Você sabe como mensurar os resultados das suas postagens no Instagram? Saber que tem como ver quantas pessoas curtiram, viram e clicaram nas suas fotos? Vamos falar disso! Solta a vinheta, malcolhinho! Olá, bem-vindo a mais um Guia de Marketing. Eu sou o Bruno Pérez e estamos falando de Instagram aqui na parte de mídias sociais. Se você ainda não viu os últimos vídeos, clica aqui no card como de sempre você vai ver muitas coisas sobre Instagram, Facebook, LinkedIn, Marketing, Planejamento, Canais e por aí vai. Agora a gente vai falar sobre como mensurar o que você posta no Instagram. Já falamos aqui sobre KPIs, indicadores chaves de medida, metas, objetivos e por é importante você mensurar o que você posta no Instagram, para você entender o que está funcionando e o que não está funcionando. Você vai conseguir entender se vídeos estão sendo mais bem recebidos pela sua audiência. Se são fotos, se são álbuns, se são lives, o que você está fazendo, se são bumerangues, o que a sua audiência está gostando mais, porque isso depende do nicho que você está. Tem nichos que fotos funcionam muito bem, tem nichos que produtos e serviços são mais complexos, complicados, eles precisam de mais explicações, às vezes álbuns, às vezes... Às vezes é, grandes vídeos, às vezes uma série de coisas, então isso depende. Então, para que seu Instagram tenha isso aqui, aqui em cima, ó que legal, ó que legal, em cima aqui, ó, tá vendo que tem tipo umas barrinhas, e você clica nessas barrinhas, aparece aqui, ó, todos os dados da sua conta: quantas pessoas tem, quantas pessoas não tem. E você vai passando aqui, eu consigo saber quais fotos foram mais vistas, qual é o meu público. Por exemplo, o meu público tem muita gente de São Paulo, 53% são homens. Eu tive, ó, 5.800 impressões nos últimos 7 dias, o um alcance de 1.400. Quantos fãs eu ganhei aqui? Vamos ver. Olha lá, eu tive... Ó, oh, mais 329 seguidores nos últimos sete dias. Então, aqui você consegue saber uma série de coisas. nas minhas postagens, eu consigo saber quais são as melhores. Quais foram as melhores no último ano, no último sete oh, dias, dois anos, seis meses, 30 dias? Então, eu tenho todo um sistema de análise de resultado aqui no Instagram. Por fotos, por vídeos, por carrossel, que são aqueles albinhos, por impressões, por alcance, por engajamento. E eu posso aplicar esse filtro aqui. Então, por exemplo, fotos com maior engajamento nos últimos sete dias. Olha lá, quantas fotos ele trouxe. Três fotinhos, e ele me traz os dados daquelas fotinhos. Eu consigo saber o que está funcionando mais, o que está funcionando menos. Minhas stories, quais estão funcionando melhor, quais não estão. Se eu fiz alguma promoção. E essa parte aqui é dentro do Insights. São as informações sobre as minhas postagens no detalhe. Como conseguir isso? Você vai na engrenagemzinha, que são as configurações da sua conta. Desce um pouquinho e vai estar escrito assim, ó. Como mudar a minha conta para um perfil profissional. Quando você clicar ali, ele vai pedir para vincular a sua conta com alguma fanpage que você tenha no Facebook. Para quem não sabe Facebook, e Instagram são da mesma empresa da empresa Facebook. Então você precisa ter uma fanpage criada lá no Facebook. Se já tem a da sua empresa, melhor ainda. Ainda você conecta ali as duas páginas, o seu perfil do Instagram com a sua fanpage, e ele vai possibilitar que você tenha essas informações. A partir daí ele vai cons conseguir mensurar dali para frente tudo que você postar, todo o conteúdo que você produzir. Não vai ter histórico. O que é importante ali, você entender qual conteúdo seu está trazendo mais engajamento? Ele já tem essa medidazinha ali. Isso é importantíssimo para você entender o que está funcionando e o que não está. Quando você posta, por exemplo, uma promoção muito escancarada, o engajamento cai, tem um alcance bom? Não tem. O que está dando mais certo? Eu vou continuar fazendo. Isso vai ajudar você a entender as suas estratégias e como gerar conteúdo e qual o melhor conteúdo para o seu canal de Instagram. Tem muita gente bombando, fazendo media kit, influenciador digital, porque o Instagram está crescendo e vai ajudar as marcas a contar histórias e a gerar muito conteúdo de qualidade. Então vai nessa, aprende a mensurar seus resultados e vamos falar mais de Instagram nos próximos vídeos. Valeu pela sua presença em mais um Guia de Marketing. Se você ainda não é inscrito, se inscreve na bolinha aqui embaixo, se inscreve no sininho, se inscreve no botãozinho vermelho para receber vídeos novos todas as terças e quintas. Aqui vão estar os últimos vídeos que a gente fala de Instagram, de outras mídias sociais. Deixe seu comentário, deixe seu joia e vejo você nos próximos vídeos. Valeu!